Uh, por acaso, algumas das coisas que eu queria mencionar, o Ricardo Meirelles, no último vídeo, também mencionou. Mas acho que não quero é mais uh, de referir. E se me permites, Frederico, acho que um, o teu curso tem, tem uma grande história no sentido de um grande conteúdo, no qual basicamente em Portugal não existe, que é a literacia e cultura financeira. Basicamente, os antigos aprendiam a poupar mas a poupar, mas sem saber, entre aspas, investir. Tu, aquilo que nos queres passar, é não é poupança diretamente, mas para além de poupar, é o investimento em si. E para podermos rentabilizar hoje em dia esse mesmo dinheiro. Porque antigamente, com as taxas de juros que havia, 12, 13, 14%, era fácil, entre aspas, toda a gente poupar. Ou era bastante mais fácil poupar. Hoje em dia não. Como nós sabemos e como tu costumas dizer, almoços grátis não há. E para além disso, não existe basicamente uma cultura financeira a nível de investimento e no qual este teu curso ensina isso. E eu acho que é de enfatizar e é de aplaudir aquilo que tu transmites nesse curso. Porque nós, eu sou pai, também tento transmitir aos meus filhos que nós temos que poupar para podermos ter um futuro melhor. Porque hoje em dia, como nós sabemos, é uma sociedade de consumo. Tu ganhas X e se for preciso ganhas, gastas esse X e muito mais. Porque o estímulo ao crédito e à dívida é cada vez maior. Tal e qual como no nosso país, infelizmente. Portanto, isso era uma das coisas que eu queria mencionar. Por outro lado, para as pessoas que ainda não se inscreveram, e atenção que eu não faço parte, nem trabalho para o Frederico, fui aluno, acho que não devem pensar duas vezes. É um curso que vale a pena, é um curso que nos dá confiança, que nos transmite, como o Manuel, o Manuel Araújo, que foi meu colega a nível de ILB, transmite-nos as bases transmite-nos eh, muita informação para quem também já há alguém que investia e que nos dá confiança em momentos, às vezes, que também eh, não temos tantas certezas, derivado ao mercado, derivado às ações, derivado aos eventos, aos eventos que nos aparecem, que nos aparecem no dia a dia. Foco, como o Federico diz, a nível de longo prazo, se querem enriquecer de um dia para o outro, estão no sítio errado, isto não é o total load, não é uma raspadinha, não é, não é o jogo de um casino. É sim investirmos o nosso dinheiro para rentabilizarmos a longo prazo. E aí, sem sombra de dúvida, vamos ter momentos em que vamos estar a perder. Eu não digo perder, vamos ter momentos em que vamos estar a deixar de ganhar, sem sombra de dúvida. Uh, porquê? Porque o mercado flutua, o mercado é volátil. As ações nem sempre sobem, as ações nem sempre descem. Por acaso, não sei se o Federico mencionou ontem, mas existe uma coisa que é o juro composto. Ou seja, podemos ganhar duas vezes. Como assim? Com a rentabilização da ação, assim como com os dividendos. ok Ou seja, mesmo que a ação esteja a perder, entre aspas, nós estamos a ganhar através do dividendo, ok? Portanto, temos sempre maneira de ganhar alguma coisa. Agora, não vamos enriquecer de um dia para o outro. Portanto, isto para vos dizer, acreditem no curso, vale a pena, sem sombra de dúvida, uma vez mais digo aqui, eu não trabalho para o Federico, fui um dos primeiros alunos, ou do aluno do primeiro curso do ILB, e se não acreditasse, não estaria aqui também hoje, sem sequer o Frederico me ter pedido, sem sequer o Federico ter-me felicitado isto, mas quis, não, aliás, não quis deixar participar nesta ação e também poder dar e partilhar alguma da minha experiência em relação ao curso que tive, que começou em dezembro de 2020. E basicamente era isto que eu queria transmitir-vos antes de mais e para aqueles que ainda estão indecisos, aproveitem vale a pena como o Frederico diz, temos todo o tempo do mundo, temos 12 meses e poderemos fazer ao nosso ritmo, vai haver muitas dúvidas, vai, mas para isso também existem sessões lucrativas, no qual para além do nos esclarecer vocês podem esclarecer e depois com os diferentes colegas e tirar dúvidas entre aspas, com os diferentes colegas Cada um de nós tem a sua cultura, cada um de nós tem os seus conhecimentos e cada um de nós vai evoluindo ao, no curso ao seu ritmo. Portanto, era isto basicamente que eu queria transmitir. E uma vez mais, obrigado, Frederico, pela, pela possibilidade de me teres uh, dado e transmitir aqui um, a minha opinião. Ok? Obrigado, boa noite.